Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou trazer para você aqui uma ferramenta incrível, completamente grátis que é o, o plugin Superlinks que a gente acabou de lançar aqui na empresa mas antes disso, se você é novo aqui no canal aproveita e já se inscreva aqui no canal ative o sininho e deixa o like nesse vídeo deixa o like nesse vídeo eu vou te dar uma ferramenta completamente grátis vale o seu like vamos lá, vamos falar um pouquinho o que é o Superlinks Superlinks é um plugin de redirecionador de links é um plugin necessário praticamente para todo afiliado iniciante, se você já utiliza aquele plugin famoso plugin, o Pet Links você não vai precisar mais utilizar esse plugin, você vai poder utilizar o Super Links até mesmo se você já tem o Pet Links no seu blog você pode importar os links que você tem no Petlinks Links e importar por Super Links eu pensei já nesse plugin faz muito tempo que eu tô vendo pensando em criar esse plugin, na verdade eu não criei né, nosso programador aqui da empresa criou o Thiago, mas tem aquele meu toque, as ideias por detrás do Super Links fui eu que direcionei o programador pra criar juntamente com algumas ideias dele e do Carlos também então a gente criou ali o melhor plugin de redirecionamento de links gratuito que tem no mercado hoje e eu vou mostrar para você passo a passo então, o que a gente mudou de diferente nele bom o superlinks foi eu pensei na hora de criar ele na dificuldade que eu tinha com outros plugins tá então tem outros plugins que tem no mercado que são um pouco pesado o código não é limpo traz um monte de frescura que não tem necessidade o superlinks vai ser adicionado só a funções que realmente a pessoa precisa e não vai confundir aquele afiliado iniciante na versão grátis você vai poder redirecionar os seus links de boa então eu vou mostrar para você passo a passo como fazer isso e também você vai poder categorizar os seus links que eu acho ali que é uma das funções mais interessantes para uma versão grátis que o que, que é essa categoria por exemplo você vai criar seus links para o youtube por exemplo aqui no youtube e você vai poder criar a categoria youtube e lá você vai poder criar diversos links dentro dessa categoria com isso vai ficar muito simples de você acompanhar os seus links os cliques mesmo acessurar as métricas dele todos os links do youtube vão ficar na categoria youtube você vai ter seus links do blog Todos os seus links do blog você vai colocar na categoria blog Você vai pode colocar os links que vai no Instagram Deixar lá na categoria Instagram Então você vai conseguir ter esse controle Isso tudo na versão gratuita Eu vou mostrar pra você agora E também vou deixar o link para você fazer o download desse plugin Logo aqui na descrição Então vamos lá Vamos mostrar como é que vai funcionar esse plugin para você não ter problema na hora da instalação Que é super fácil Muito simples da configuração ali Fazer criar os links É muito simples Vamos a tela do meu computador Bom, agora aqui na tela do meu computador Eu vou mostrar pra você É muito simples instalar o super link Está exatamente aqui. Você vai fazer o procedimento normal de instalação num plugin de WordPress, né? Vim em plugins, adicionar novo e buscar esse arquivo dentro do seu. Computador, subir ele e seguir o procedimento de ativação. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em Superlinks e você vai ter o processo de ativação aqui. Vai ter um botãozinho aqui para você ativar essa versão que já está ativa e é a versão completamente grátis. Lembrando que você pode se afiliar aqui no Superlinks e ganhar também comissão de 50% sobre a venda do plano pago do Superlinks. Tem um plano pago com muito mais funcionalidades e tá todas as funcionalidades sendo mostrado aqui: o que você tem na versão grátis e o que tem na versão. Para você conhecer a versão vaga é só clicar nesse botão aqui. Vamos lá! Criar links. O que servem literalmente os links para criar links de redirecionamento? Aqueles links feios. Vamos colocar aqui, por exemplo, da Hotmart, que você não pode compartilhar esse link, tá? Né? Então, o superlink ele vem como principais plugins para afiliados que você tem que utilizar no seu blog, seja versão grátis, seja versão paga. Que é criar links com o seu domínio. Não compartilhar links assim ou até mesmo links do Bitly. O Bitly é um serviço grátis. Normalmente o afiliado o iniciante Conhece o Bitly, mas não tem por que você utilizar o Bit.ly mais, nem também o Links, que é um plugin também conhecido. Não tem mais porquê, porque o Superlinks, na versão grátis aqui, atende muito bem e melhor do que esse serviço, tá? Porque ele vai criar links com o seu domínio. Vou mostrar aqui, esse aqui é o meu domínio dessa instalação. um domínio que eu peguei exatamente para criar links para o YouTube, tá? para ser um domínio curto, né? E os links vão ficar melhor lá no YouTube. Mas você deve instalar somente o Superlinks no seu blog, no seu domínio principal, porque cada link que você vai criar, ele vai. Vai levar o domínio do seu blog. Então, você vai compartilhar um link no Facebook, o domínio do seu blog, barra o nome que você colocou. Ou você vai compartilhar um link no YouTube? Domínio do seu blog barra o nome que você vai colocar. Então você vai fortalecer a sua marca, pela marca do seu domínio. Quanto mais links você criar aqui com o seu domínio espalhar pela rede, pelas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, mais links você vai ter apontado para o seu domínio. Então você fortalece o seu domínio, diferente se você compartilhar esse tipo de link ou até mesmo o link do Bitly. Utilize o Superlinks para fortalecer a sua marca e também porque ele traz alguns benefícios muito interessantes aqui na versão gratuita. Bom, aqui estão as categorias já criadas com o Superlinks. Agora nós vamos criar um link aqui. Então vamos criar um link aqui e eu vou criar uma nova categoria para mostrar para você. A primeira coisa que você tem, você tem que categorizar os seus links. Então vamos lá, clica aqui em categoria e dá um nome. Eu vou clicar aqui em Superlinks YouTube. Então vou colocar aqui que é no caso para essa categoria do vídeo de YouTube criei uma categoria ele já cria a categoria aqui e você vai dar o um nome para o seu link então vamos colocar aqui o nome é super links barra YouTube tá o endereço que eu quero então vou colocar aqui YouTube então aqui ó como é que vai ficar seu link aqui tá o seu domínio vai ficar aparecendo barra o que você colocar aqui então nesse caso vai ficar YouTube certo ou poderia ser super super tracinho links da posso colocar ainda é grátis pronto ó super links grátis tá aqui é o estilo de é, os tipos de redirecionamento então aqui na versão grátis só tem esse daqui mais tranquilo serve de boa e aqui a, a url que você vai colocar lembra aquela url feia pegar o um exemplo aqui do Superlinks, que você pode se tornar um afiliado e promover o Superlinks a sua audiência, tá? Então, um plugin novo que não tem muita gente promovendo ainda, então você pode promover para sua audiência com um vídeo principalmente aqui no YouTube e um artigo no seu blog, fica show, vai ser fácil de ranquear. Agora, aqui vamos copiar esse link feio, certo? E vamos colocar ele aqui. Pronto. Tá? Você pode fazer um teste ab no caso, sentido adicionar mais a URL, que é colocar outras versões aqui por exemplo a versão paga a versão grátis e se tivesse outro link aqui para colocar vamos pegar aqui é aqui eu só tô com um link vamos colocar aqui o recrutamento de afiliado não tô com o aqui mas vamos colocar aqui então o que que vai acontecer aqui quando alguém clicar Vai abrir isso aqui. Quando outra pessoa clicar de novo, vai abrir isso aqui. Fica fazendo um teste A e B ali para saber qual clica mais, mas eu vou tirar, não vou deixar assim, vou deixar normal. Pronto, aqui tem outras funcionalidades e a gente vai falar no próximo um, um vídeo, mas é, tão, são todas versão paga. Salvar aqui, vamos salvar, vai mostrar aqui para você e pronto. Olha só que legal, o superlink mostra o link aqui. No caso, você pode clicar nesse botão, copiar. Copiado, e aqui você pode colocar aonde você quiser. Fica o seu domínio barra com o nome que você colocou, e pronto. Ele vai redirecionar para onde que tem que redirecionar. No caso, aqui para a página do Superlinks, ok? Então é exatamente isso que o Superlinks faz. Tá, categorias. Eu vou voltar aqui para as categorias. Vai criar uma categoria que, por exemplo, a categoria Superlinks, em qual você pode visitar que o seu link vai ter métrica de cliques. Aqui tem a métrica mostrando. Também de mais cliques, a gente vai vai mostrar muito mais coisas aqui futuramente e pronto. Se caso você usa já o Pet Links, ah, eu já uso o Pet Links e eu tenho um monte de links, eu tenho mil links criados no Pet Links. E agora, fala como é que eu vou mudar isso aí? Ok, não tem problema. Uma vez você utilizando o Pet Links, você pode vir aqui, ó, no Superlinks, e importar esses links. Vai selecionar qual plugin, Pet Links, vai mandar ele buscar aqui. No caso, já trouxe aqui os links que tem no Pet Links. Você, se caso, quiser, ah, eu quero esse plugin esse aqui que tá o link da hotmart eu quero a categoria hotmart agora como é que eu vou criar essa categoria hotmart vou clicar aqui no botão categoria hotmart pronto e vou salvar a categoria e agora essa categoria vai aparecer aqui ó marquei esse aqui eu quero na categoria hotmart e vou clicar. Já subi esses links aqui para o plugin, mas eu vou mostrar agora você. Se caso você tenha a versão paga, vai ter aqui outras formas de redirecionamento, certo? E vai clicar em importar, tá? Links inválido como por exemplo esse aqui, o plugin não importa. Então eu clico em importar e ele vai importar os links do seu prete links é muito simples muito simples se você agora for aqui em criar hotmart eu vou encontrar aqui não vou encontrar nada porque eu já subi né aquela importação eu já fiz aqui então não vai importar de novo já está aqui no super links mas vai funcionar perfeitamente para você não vai excluir nenhum link do pet links depois que você fez isso você pode desativar o prete links eu espero que você tenha gostado desse plugin deu um trabalhão e a gente ainda vai trazer novas funcionalidades para o plugin. Então, deixa o like aqui nesse vídeo. deixa seu comentário aqui embaixo o que que você achou do plugin, qual é a sua experiência com o plugin, o que você achou, principalmente essa versão gratuita que está muito top, eu sempre procurei uma forma de ter categorias, vai ficar mais fácil, na versão gratuita a gente pensou em liberar isso aí e realmente vai ser uma mão na roda e também principalmente na importação, você vai perceber que o plugin é um plugin leve, bem tranquilo, o código dele é bem otimizado, bem limpo, o profissional que fez esse, criou esse plugin, é top, top de mercado mesmo, com plugin show, muito top, deixe seu comentário abaixo, o que você achou do super link e não esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Então um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!